Faz aqui, ó, na vontade de Deus, entendeu? Vem, ladinho, Aponto. Foi. Então, e vai. esse aqui já tá até dobrado. Agora Deus menos um.